O que tá cabeça, rosto, for line. god for for Bom, dia estranha. Tudo PAU! Tudo ótimo! Nesse é. vídeo de hoje Tô Vamos já... antecipar o carnaval Né, que né? A gente sabe A gente que também é tem que se, se preparar um pouco antes, né? carnaval Eu quero arrasar esse ano, Patriciona, me enfeta, Garota! A gente vai fazer essas tiaras que já roubaram, roubaram no ano passado. Só que ninguém mais tem tempo tem, tem vai ficar comprando essas merda aí, claro né. Ou, é, ou são todas parecidas, tem. iguais, da 25 também. Ninguém, é. ninguém tem tempo, né. <risos> o ano começou um pouco intenso. <risos> Cada um faz a sua, personalizada. Faz com letrinha, faz com desenho, uhum. faz do jeito que quiser. O que importa é a criatividade das mornas. Né? E, principalmente, o material é o quê? Coisinha que você tem em casa. A gente vai primeiro fazer um rascunho, né, pra gente ter ideia um do que, que a gente… Croqui. Croqui, isso, ah, isso. isso. Depois a gente taca de pau! taca de pau nesse carrinho, Marcos! Manda ver, galera. Né? Vamos com a gente? Vamos começar? Vai, vai. 5, 6, 7… Qual que é o seu tema? Então, tipo assim, coisa com estrela. Saca? Ah, paz. Boa? Pascão, né? Eu acho que eu vou fazer um negócio meio anjo meio cisnei branco. Bom, bonito do filme. Morri! Eu não sei, é uma inspiração aqui. Tem Eita, ó, branca, claro. é, tem esse negócio. Tem janelas brancas, tem usar essas coisas mais brancas aqui. Tudo que é meio branco. ah legal, boa. Vira. Vai ficar o desenho inteiro cortando estrela. Puts, pior que vou, né. Vai mesmo, não quero quem <risos> <pensar risos> Então vamos lá, então. Eu vou fazer primeiro um negócio aqui. Vou assim. vou eu vou desenhar minha, licença, galera. Vai, desenha aí. Olha que acontecimento, né? tio Parece um diabo. Um <risos> diabo amarelo. Laranja. Oh. Mas basicamente, a minha vai ser assim, tipo... Meio for... isso. A minha vai ser forrada aqui, tá? Com cetim laranja, caramelo neon. E do... das laterais, eu vou aplicar, assim, as de estrelas. As caitas. <risos> E o meu é a tiara, ó, e vai ter uma frente aqui, com esse EVA aqui, o prateado, né? E aí eu vou forrar a tiara com esse aqui, que é prateado também. Vou colocar pedrarias e vou colocar apenas brancas. Tem esse aqui, olha a minha que eu achei depois, mas a gente também, nossa, a gente pegou. A gente pegou um cabide de lavanderia, sabe? esses cabides quando você manda a roupa na lavanderia e volta nesse cabide. É bem pra isso é, é só… Ó, é muito fácil de brincar com ele, gente. Porque é um arame maleável, ó. Ai, que legal! Aí é só você desencapar ele, que é um plástico, e ele Ó, um arame, pronto. Beijo, que é a base das nossas sociais. Dá pra usar, vamos começar! Ah, deu certo, ó. O protocolo tá pronto. A base já tá feita, ó. A base já tá pronta. As bases já estão prontas. E eu fiz a minha sozinha, né? Sabe? É, eu dei o toque final. <risos> Só deu uma organizada no fim, mas sei, eu achei sozinha. Mas ó, já tava chegando uma coisa ah, eu aqui, ó. ó. E o meu, eu já cortei uma base também aqui, ó. Você forrar. nem me chuchona, você é. nem me chuchona! Eu é, não de cristal, pô, eu ganhei. É ah. Tem que forrar a base da tiara, né. A gente vai passar fita pra forrar. Eu vou de net. Ah... A gente vai forrar as tiaras com babadinho. O meu vai ser prateado, o dele vai ser... É. Eu já colei um monte de coisa aqui, ó. Olha como tá agora. Olha como eu tô… Tá muito louco. luz de cristal, luz de cristal. <risos> tá, uma, tá assim… Evoluiu de luz de cristal para… Cavaleiros do Cavaleiro Zodíaco. <risos> eu amei, encapado, como ficou. Encapado, e agora… Agora vocês tá são estrelas, galera. Tá começando a cortar. Vai ser quantos tamanhos, quantas cores… Vou pôr dois tamanhos de estrelas, chuveirão de estrelas mesmo. Todas neon com prata. Aqui, ó, gente. Tudo a ver. Tudo a ver? Será? Tô pirando? Eu vou colocar a pena! Legal! <risos> Bem louco! Tem que colocar e ver como, como funciona, né? Porque tu já foi de Xuxa pra cavaleiros do Zodíaco. E vamos ver agora se é o que, que é galinha pintadinha, despedada... É uma anja louca! Uma... <risos> Mas que voa. Só que é as que Aí ó! É! Aí. É! ficou É! Olha É! É! Real É! É! Conseguimos! Tia, ah, tô muito orgulhosa da gente. Da senhora eu sabia que dá certo, mas a minha eu achei que ficou muito bonita. Ficou. Gostou? Ficou, ficou. Não falei, gente. Temos check, temos check! Não falei, que dá muito mais fácil fazer em casa e fica muito mais bonito, ah, não. Muito mais trabalhada do que você comprar essas da 25 podre. Pronto. Pronto. Eu vou pular o carnaval agora, vai. Não caí nada. Oi, Esse é o vídeo de hoje. Como todo vídeo, não se esqueça… Se inscreva no canal. Se inscreve aí nesse caralho, velho. Tem um monte de vídeo aí pra vocês verem, gente. Não esquece de dar o like do soquinho. Famoso, soquinho da gente. Dá o um soquinho. E as redes sociais do canal. Biscoito, biscoito rápido. É. Facebook, Instagram, canal, canal as, as Ursa. As Ursa. Sem S no final, igual na zona leste e as redes sociais discos. pessoais. Nossa, Enzo Cunha. E Otávia Maciel. Dá uma lá, que a gente é solteira, perigosa. <risos> e é isso, gente. Nos vemos ah, no próximo domingo. Muito legal. Beijo, beijo, beijo.